Oi pessoal! Vocês sabiam que um cenário legal e a iluminação certa fazem muita diferença? Um fundo bacana é bem mais legal do que um fundo bagunçado ou cheio de coisas que não fazem parte do contexto, né? Para isso, você pode achar lugares diferentes para filmar, uma parede neutra ou produzir seus cenários em casa mesmo usando sua criatividade. E para melhorar ainda mais, nada como uma boa luz, não é mesmo? Mas se você não tem um equipamento profissional, tem várias opções para resolver isso. Você pode providenciar uma ring light para celular, usar uma lanterna posicionada estrategicamente ou até mesmo um abajur. E na falta desses acessórios, sempre prefira a luz natural. O importante é aparecer bem no vídeo, tá? Olá pessoal! Vamos ver agora mais alguns efeitos que o Tiktok tem? São mil possibilidades! Clica no mais para começar. Ó, oh, aqui tem essa varinha mágica que dá aquela embelezada na selfie. Nessa bolinha aqui, tem vários filtros de cor, mas dá para você mudar depois que já gravou o vídeo também. Basta passar o dedo e dar um swipe na tela que o filtro muda. E ainda tem outros efeitos diferentes no relógio aqui embaixo, para colocar depois que já gravou. Eu adoro esses, gente. Logo aqui do lado tem os efeitos de tempo, olha só. Dá pra deixar trechos do vídeo em câmera lenta, reverter. Você segura na parte que quer colocar o efeito e foi. Viu quanta coisa legal tem? Agora é com você. Pode usar e abusar da sua criatividade. Agora o TikTok salva a sua live. Você sabia que agora você pode acessar a gravação das suas lives? Isso mesmo! Clique em Eu, depois selecione os três pontinhos no lado direito do topo do app e clique em Live Replay e pronto! Você pode assistir sua live novamente na plataforma, baixar e também deletar a gravação. Além disso, te entrega informações de horário de início da live. Tempo total que durou a sua live, espectadores e diamantes recebidos. Oi pessoal, vamos ver agora como otimizar o seu vídeo, ou seja, fazer com que ele apareça para mais gente e todo mundo possa curtir o que você postou. Primeiro, a imagem da capa. Clica nesse quadradinho aqui. Você vai ver que vai ser sempre um GIF e não uma imagem parada, tá? Pronto! Escolhi aqui e... Concluído! Agora, clique em Avançar. São até 100 caracteres para descrever o vídeo. Ah! Você pode e deve usar hashtags! Mas ó, a recomendação é usar até três hashtags, senão o sistema entende como spam e o alcance fica prejudicado. Se fez um collab, pode marcar os outros creators com um arroba. Isso tudo faz com que sua postagem alcance mais gente e ganhe muito mais fãs. No fim, ainda dá para compartilhar nas outras redes sociais conectadas ao app. Tá vendo só? Isso é ótimo! Curtiu? Então eu também curti! Nos vemos no próximo vídeo!